A burrice de vocês, você podia me apanhar Você mandou o meu freguês Ele falou pra começar, não era quatro nem três Mas na hora de rimar, gaguejou verso não fez E já deu pra entender que o bagulho foi assim Se ataca meu amigo, isso é medo de mim. Quando a gente se tomou, você lembra o que aconteceu Não lembro é o que aconteceu Só que eu faço a trilha sonora, mas tu te esqueceu Que o presente tá sendo agora, tu já me venceu Por isso me desmerece, mas já sou que tu esqueceu Quem apanha nunca esquece Vinha do sul, não esquece que o Jiu-Jitsu é o amor de mais que pitbull. Você voltando pro sul. Pra brá, pra brá, pra brá, pra brá, parceiro tá gaguejando. Primeiro sai do meu bolso, daqui não tô te escutando. Cate é. é. na foda, aprende a matar a cabeça e me respeita agora. Vamos, é. é.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 Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Vai, vem pra cima que cê sabe que rima já dispara pra sua cara. Porque não tem como você me atacando, falando as paradas que eu acho que é errada. Então vem é daquele jeito que eu sei que cê troca com vários sujeitos que julga por você mais novo. mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito. Fala que ataco, fala que ataco, mano, sabe que minha rima é linda? Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda. o que é com uma da Minha lata. meu parceiro, o pente está comigo. sua você assim, não tira ela da tia. Então, é do Gato, vê que se faz a rima louca. A tá de pente Gato, tá fudido que hoje é sopa. Sabe que... Oh! Sabe que tô brabo, mano. Sabe que? cê, tá fudido? cê falou, tô a gente tá em um rádio comigo ah, o rádio, parceiro, ele ainda não acabou Você tá muito do arrogante Você tem que entender que você é jovem Quando você chegou, ela já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era punch. Essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa, é dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Então vai você já vai se fuder A do pente escutou, vai escutar até responder Calma, mano, que contra mim Você tá corrompido, hoje não é sereia Eu sou bato cor de rosa, porque quando chega na minha frente Você tá fudido Uou! Eu salva de palmas, falei, a cara. O que define um vencedor é conseguir a vitória. O que define um campeão é toda essa trajetória. Por isso tu se enganou aqui, meu bem. Se tu ganhar, sou campeão. Igual da vitória é minha também. Eu sei que é sua vitória, só que a rima não acha. Caminhada polícia paga com bala de borracha. Então Fala de borracha, Ronaldinho é só caneta Ai, tem favor, filho, agora improvisado Quer saber mais que eu do Ronaldinho, ele é do meu estado Só fala de PM, do nada aliado Tá sabendo demais, acho que é um Sazino, tá preso, tá enjaulado Pois essa que é a cena Eles nos fazem bem, Se eles podem matar nós Mas vai matar eles também Não ah! vai Demorou é na disciplina Mas o freestyle é a cultura Combate só com rima Por isso que a gente faz trilha sonora Tirar o nosso... Eu falei de matar, pode acabar a moral Não importa se é praça ou palco, nobra prima Os menores do de faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima, por isso eu não me rebaixo A vibe sobe pra cima, a alma desce pra baixo Cê fala de mata a moral o tempo inteiro Pra matar essa cultura tem que me matar Vai ser eterno uh! Palmas, muitas palmas Fala que é a tia, vejo não vicia, mas eu vou te matar. Eu chego mais ignorar, acabando com o otário Pique, a babá cê não vai fazer Verso aqui eu chego pra matar. Eu falei de babá, eu faço o verso, plateia, começa a babar, só que cê não vê que eu faço meu rap que eu vim do Rio Grande do Sul. Quando eu falo de babá, porque tu não vai igual chihuahua, eu sou pitbull. Quando eu chego, eu faço minha rima. E tu tá vendo que ela não é feia. Sou pitbull, mas agora eu falo pra ti que eu tô bem longe da coleira. Uh! Ok, ok Ok, ok, ok Você ah, fala de babá, não precisa acelerar Então calma criança da onde eu venho Eu tenho babá às cis... pretas Uhum, uhum, uh. Cê me chamou de mimado aqui na frente dos irmãos Demorou que eu chego, compôs a composição Mas cê não falou que era ti aqui na multidão Pelo jeito sou mimado graças à minha criação É pra eu reclamar com a mãe, isso é um fato Levis que vem resolver é Porque a titia aqui tá com dois papos ah! eu pelo contrário Até porque nessa saga logo eu te rumino Hoje o castigo vai ser a moda antiga, Vai ser a moda antiga E no mira aí que eu fico revoltado. Oh! O da tribo que entende é isso não Isso é batalha. É uh, Gruta, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. você não surpreende, não passa de um cuzão. Tudo que você faz é rima básica e entonação. Você encosta a voz e não passa informação. Dá, deixa comigo que eu mesmo passo a visão. É isso mesmo, nem resumo a sua geração. Mas tudo que você tenta tá na palma da minha mão. Você tava quando você pilou na bala, criança atrevida dorme no canto da sala. Eu dormo no canto da sala. Enquanto o Big Mac dorme no meu porta-mala. É nova geração, porque eu sou da nova estala. Eu tô aqui há muito tempo, é tu que conheceu agora. Você conhece, você e se eu conhecer hoje, tu vai conhecer. Porque eu vim tirar todos os dentes. Eu sou coruja, PCU, sumi dois anos. Eu voltei cinco a frente. Sumi dois anos, sumi dois anos. Eu te conhecia antes. Me lembrando, na época no sul Quando cê tinha 13 anos Eu falei de São Paulo e já cheguei lá despancando. Na época do sul, eu tinha rima boa E a tua cara Frente a duas mil pessoas, tu lembra? É que eu tiro a tua arma Agora tá lembrando, eu sei que eu sou teu maior calma. Não, no sul eu ganhei de você também Ou seja, lá no sul eu já virei alguém Quando você perder lá, eu mando a rima feia Perdeu lá no sul, quando veio, tomou um papo na aldeia Um na aldeia, sabe, eu vou falando não, mas tá gaguejando Tão demorou Que eu tô fazendo pra falar Bate lá te bato no teu estado Pra empatar É, no meu estado não Realmente eu tô falando Tá faltando a descrição. Mas presta atenção Eu passo a visão A palavra vai falar Mas o tiro no pente não O tiro no pente não Tu sabe papa, é ovo Passo a visão Falou isso de novo Tu que é o mais mexer Se acostuma Passo a visão Passo a visão E no fim não passou nenhuma <risos> o terceiro round porque você quase tropeçou na caixa calma <risos> que eu não vou te bater porque eu sei que você é meio baixa o bagulho é o seguinte meu mano calma, você não vai apanhar sujeito homem contra a criança não precisa chamar o conselho tutelar <risos> ai caralho é. sujeito homem contra criança agora o bagulho é assim engraçado tá brabo no round passado você sei que tava vindo pra cima de mim <risos> Não, deixa eu botar no pique, deixa eu botar no pique. Tô... <risos> e depois você falou que eu tava tropeçando E achar que eu tenho essa malícia Se lê é atitude de sujeito homem de essa é Atitude é só da polícia oh! Pode crer, meu mano, tá ligado? De polícia você conhece bastante Com esse rostinho você toma muito enquadro oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Fica tranquilo, parceiro do enquadro você tá salvo, até porque, como diz Emicida, é a pele alva e a pele alfa. Não é perfeito, é. por isso que eu faço a rima que se prepara, é, é. o Johnny apanhando pro preto de pele clara, é que o Johnny tomou enquadro, todo mundo viu que era um fantoche, uma carteira que não tinha grana e no outro bolso uma foto dorosa. se você apanha. Faz assim, você tem mais uma rima, vê se fala dele de novo pra ver se você ganha. Mas você sabe que no freestyle a minha rima é rara. Enquanto você fala Dorote, do eu tô vivendo só uma vida cara. <SILD -CALLE> <SILD -CALLE> Duas caras, duas cada ele perde a vida Só que você é cara de pau Por isso que nunca foi do gueto Vai que hoje é mentiroso Correndo lá pro braço do Gepetto Eu o braço do Gepetto Não, meu pai era G, mas era preto Mas fica tranquilo que eu agora te amasso Porque eu sou do gueto Ei, Samuel, pelo amor de Deus Vai te tomar no teu cu Quer falar de gueto por quê? Quem é que você conhece de gueto? Você é criado no Rio Grande do Sul eu vim de estrela, não o nasci. tem que respeitar qualquer favela sendo que você falou do teu pai não demorou vai tomar no cu minha mãe é preta, ela me e me e mais cultura no que tu obrigado de coração mesmo a todos Pelo e pelo carinho rapaziada rumo aos 520 mil inscritos deixe nos comentários top 5 ou um top 15 MCs que você mais gosta aqui do canal meu solo HD rapaziada e deixe nos comentários o que eu preciso melhorar no conteúdo qual batalha que você mais gosta e quais batalhas desconhecidas que você acha que merece reconhecimento aqui no canal Rima HD, Rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis, falou Rima HD aqui